E aí, amante das beacons. Hoje vamos falar do nível 60. Ele é um nível segmentado, que parece ser um caminho de concreto infinitamente longo. Recém construído e bem conservado. Próximo a uma baia. Embora o um nível tenha luzes na rua e luz, a maioria dessas luzes parecem estar quebradas ou desligadas. Nossos andarilhos são aconselhados a ter cautela ao viajar no caminho porque as entidades hostis estão se concentrando nessas áreas. O nível não tem ciclo de luz do dia, deixando a maioria das áreas em escuridão. Os andarilhos devem tentar evitar a área superior do nível 60, para evitar o contato com criaturas hostis, principalmente os Smilers, os mais conhecidos como Sorridentes também. Mesmo que o nível tenha o um ambiente escuro, parece haver um fenômeno desconhecido que afeta muitos andarelos, fazendo-os sentirem relaxados e calmos. Apesar de fato que hordas e Smilers estão à espreita e em todos os lugares, o efeito ocorre principalmente sempre que algum andarelo começa a se concentrar na brisa do mar que vem da baia. Acredita-se que isso seja um ardil para fazer você baixar a guarda e ficar inconsciente de que o perigo e as entidades hostis já estão em sua proximidade. Eventualmente, o efeito foi oficialmente nomeado e conhecido como Morte Sem Dor. O ponto foi estudado e determinado pelo Meg com a ajuda do grupo The Brave, ou Os Bravos. Área 1 – Área Superior essa é a área primária do nível 60. É um calçadão de concreto recém-construído e bem conservado. Onde a maioria das luzes da rua não funciona adequadamente devido às circunstâncias. Fazendo com que o nível seja principalmente escuro. Tornando-se difícil e desafiador para alguém ver ou navegar pelo nível. Espera-se que tenha equipamentos e... Equipamentos bem adequados no momento em que se entra nesse nível, se quiser sobreviver, é claro. A parte superior da baia é a parte mais perigosa do nível devido a razões como o segmento com zero abastecimento de água, alimentos e a vulnerabilidade dos andarilhos a entidades hostis. Smilers são as entidades mais comuns encontradas nas áreas mais escuras desse nível. O estranho efeito conhecido como morte sem dor é mais poderoso nessa seção do nível. Os andarilhos que atravessam a área superior sempre serão perturbados por esse fenômeno. Sugere-se que você venha em pares ou grupos para ajudá-lo a sair disso. Encontrar qualquer escada que desça sempre levará à parte mais segura do nível, a zona baixa. Por causa das luzes da rua, os Smilers estão fortemente concentrados nessa área. Essas entidades são atraídas por fontes de luzes. O que explica o que elas são encontradas, principalmente aqui. Segmento 2. A área inferior. A zona baixa, como conhecido, é uma área onde todos os andarilhos que acabam nesse nível entram em contato depois de flutuar no mar, sempre que alguém sobe e põe os pés em um caminho de terra que fica bem ao lado de uma calçada de concreto. Essa parte do nível 60 está localizada abaixo da área principal do nível, é um espaço relativamente pequeno, com muitos itens e equipamentos de construção espalhados ao seu redor. A área inferior é um caminho de terra que segue o mesmo caminho que a área superior. Esse segmento não é concluído na construção, garantindo que não há barreiras para proteger ninguém de cair no mar. Em ambos os lados da área superior do Passeio da Baia, existem escadas que podem ser usadas para acessar o trecho. Essas escadas geralmente ficam a 100 metros de distância e são seguras de usar. Além disso, todas as luzes da rua em frente a todas as escadas no Passeio da Baia são sempre funcionais. Muitos andarilhos devem considerar ficar na área inferior para se manterem seguros enquanto se preparam para explorar o nível. E instantaneamente para a área superior é um death wish. Considere ser paciente. Para sua vida... Durar mais. Bases e postos avançados. The Brave. O grupo é composto por cerca de 10 membros. Sua missão é orientar e ajudar os andarilhos em necessidade. O grupo não tem um líder. Eles são amigáveis e abertos a negociações, mas geralmente ficam escondidos devido aos perigos presentes. O grupo limpa constantemente a área inferior para ajudar qualquer andarilho a ter uma preparação mais fácil e segura. Eles lançam atualizações semanais sobre o nível 60 para o Meg. Por causa dos perigos presentes no nível, a localização do grupo está mudando constantemente. No entanto, eles nunca viajam muito longe porque a força do sinal enfraquece com a distância. Então provavelmente você encontrará eles caso for ao nível. Entradas e saídas se jogar no mar em qualquer nível que tenha, pode levá-lo ao nível 60, durante a primeira característica do mar. Saídas. Ao pular no oceano ou mar, em sua segunda característica você tem a chance de ser enviado para o nível 7. Há também uma maneira teorizada de sair do nível 60, onde se você dormir no segmento superior, acordará no nível 61. Isso ainda não foi comprovado e fortemente desencorajado, devido ao grande número de entidades presentes no segmento superior do nível. Bom, esse foi um resumo rápido assim do nível. Não tão rápido, né? Porque tem muita informação. Mas espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco do nível, né? Eu tô indo nessa, tamo junto, fui. Vou trazer muitos níveis ainda aqui no canal, hein? Tamo junto.